Será que é ela que vai atacar a gente? Sinto tanta saudade de você, meu, meu, a, a, meu amor. Pena que tudo não, acabou tão mal. Estou pronta para dar outra chance para nós dois. Sim, talvez eu tenha feito algumas coisas estúpidas. Mas não vou... Olha, deixa eu ler, vagabunda! Promessa de rendir. Vamos nos encontrar e falar sobre isso, está bem? E aí, anderei mesmo.